Josué, então da outra vez que eu vim aqui que nós estávamos falando a respeito da sua área, nós só tínhamos uma linha ali esticada, mais nada, né? Ah. Agora dá para ter noção, porque você já colocou um estrivo, né? Então tá delimitado a sua área aqui, né? Isso. Dali tá para lá será uma área. De cá para cá vai ser aquele é, é cobertinho solto, sem telha. Sabe? Pergolado. Ele é vazado, um pergolado aqui, ó. Fazer um pergolado que eu quero colocar uma trepadeira. Ah, e colocar você vai um fazer, banquinho. Você vai fazer um pergolado nesse rumo aqui. Nesse aqui. É. Esse aqui será um pergolado. Tá vendo que vai passar pra cima o. Entendi. Vai passar os coqueiros pra cima. Você vai, você vai ter que deixar então espaço para as folhas passar certinho. Sim. Não, é. Aí quando tiver assim. A gente tipo, passa, passa eles, Passa ele, né? por cima. Né? Passa eles. Aí a gente pronta a graminha aqui, ó, e põe um banquinho pra sentar. Aqui então, hoje, nós estamos com essa visão. Daqui uns dias já tem uma área. Deus quiser. Deus quiser, Deus quiser. Fazer. Tá abençoado. Pra nós, tudo aqui comer ter fogão de lenha Já não está começado e o, o ontem que o rapaz está tá ocupando eu as tábuas para E as vai me hoje, as tábuas segunda-feira. Ah, para você poder fazer ah, a fazer tabelinha para a pra... a, é. a base. A base. Fazer a, a base. Se minha... o negócio. Eu aqui eles fizeram uma escada. Da outra vez que eu vim aqui, eu comentei no vídeo, né? Mas como é que eu vou fazer para descer aqui, ó? Já tem uma escada. Oi. Mostra. Eu já tinha visto, né? fez uma escada agora, ó, que beleza, ó. O pessoal desce, que tranquilo, da outra eu tinha que dar a volta. Agora fizeram uma escada bem artesanal. Pronto, ó. Aí, agora já tô aqui, ó. Olha eu aqui, gente. <risos> a descida triunfal, Madalena. Ó, oh, cuidado com a, com a descida triunfal, hein. Se você der uma tropeçada, vai ser uma tremenda descida triunfal, hein. Aí, ó. Que tem que segurar no corrimão. Aí agora a pessoa já desce aqui, ó. Já vem mais tranquilinho. Tem que dar uma volta ali. Agora não precisa mais, ó. Você! Vem lá pra cá. Vem mais pra cá. Vem mais pra você, cá. Gente, aí, gente, cá. Aí, gente. Olha lá. Josué. Janaína. Mas o rapaz tá escondido. Vem cá. Você, meu bem. Olha ah lá. Olha ah lá. Oh, ah. meu preferido. Tá vendo lá, ó? Mas agora nós vamos vernizar ela, ela, vai ficar diferente. A outra vez vai estar mais diferente ainda. É porque ela ficou bem rústica, agora é só acabar dar acabamento, né? Acabamento. Nós passamos um óleo disso para não, não, não entrar bicho nenhum. Agora, agora, tá agora vai passar o verniz. Aí pronto, já era. Acabou. Tá pronto. Já, já não tem mais que dar volta, né? Ficar descendo Acabou. na lateral. É, é, Sabe agora? Sábado tem um de pessoal aqui. Já estou comendo a bolachinha. Mas... Ah, Jana, o, tá o leite. leite. Esqueci do leite. Oi, Josué. Oi. O que você falou? Sábio tem um pessoal de campinhas aqui, então agora não precisa mais dar essas <risos> voltinhas que nós dávamos aqui, né? Madalena tá aqui, gente, comendo biscoitinho. Hum. Aquele biscoitinho feito do jeitinho mineiro. Eles plantaram sim, sim. o que ali, Josué? Abóbora? Abóbora tá Olha lá, gente. Um pedacinho de terra aqui, ó. Já colocou até as pessoas hein? Pois. É muito bom pra ele, pois aí. É isso. Ele gostou a vasalzinha dele, montou. É a primeira lavourinha dele? É, a primeira. É. Ai, que gracinha. Ele tá tão <risos> bonitinha, tão caprichada. Puxou ali o encanamento. Mostrou o espantalho, Cícero, essa é a parte dele. <risos> ah, eu tô vendo ali agora. O espantalho. Espantalho, pra espantar as galinhas, espantar os bichos, pra não fiscar. Entendeu? E vai não. né? E a tilápia? Lá para tá ali, tá no frio. A, a daqui, você, <risos> daqui você pescou, não? Peguei um montagem, senhor. É. Já colocou lá embaixo? Colocou. Aí vai ficar bom, hein? Agora já tem uns um peixão lá. É, José, agora ficou prático, né? De ideia nosso amigo, sim, aí, ó. Opa! Eu só comentei né? Não, mas e aí, vou na frente perto, não preciso mesmo não fazer. Engraçado <risos> que eu parei. Só fartava um burrãozinho. <risos> eu com a Madalena, eu com a Madalena. Eles fizeram que tem arteira no mesmo o jeito que esses negócio. É. Aí eu estava comentando em casa que a gente ia pedir o dia do mais, puxa, mas não tem que estar tá mais. Eu tinha que dar volta, que assim, a volta, tinha que dar a volta, na é fácil. Mas não dá? Não dá? Cuidado tá, que é subido triunfal, hein? Tem que olhar a câmera e o degrau. Tem que olhar a câmera e o degrau. O... Como é que é? O Dregal. Olha Ai, o Dregal. Se cair, se cair é tua não, porque ela tá reforçada, não tá, Madalena? Ah, tá. Mas não vai cair não, hein? Ah. Olha é gente, eu... Cega também é judia de banda um lá, ó. Um dia. Um dia. Tá difícil, tá ligado? a Deus vamos dar uma chuvinha boa nós já é. ah sim hoje já café e começa a chover agora nós vamos lá tomar café eu tô com fome tomei café ontem gente tomei café da manhã ontem Vocês não tem dó de mim me... dia é modificado ali também que você via ai ar saiu tá do ar e aqui vai tomar, Se seu vai tomar café chamando você de menina você parece uma menina. Olha o banco, pessoal. Rústico também, uma tábua bem. Aí até um banco também, né? Aí a pessoa não dá valor, joga uma tábua dessa no lixo, joga fora, taca fogo. Olha que bancão que deu aqui, ó. Né? Aí, ó. Você senta aqui do lado dessa mesa aqui, numa tardezinha aí. Que delícia que é, ó. Não se perde nada, não. Quando a pessoa. Ah, ah tem mais um aqui, ó. Tem outra aqui que eles fizeram, não, não, não. Ah, esse aqui foi que vocês postaram é aqui, no mas... canal. Também, também dá pra hora. Passa forte a arvideçar. É. Essa madeira, aí, Silvio? Só falaram que quer dizer. Essa madeira fazia uns... uns 15 anos que tava ali na beira do mato, ali, do nada lá. Jogada lá. <risos> que e, veio que é? cima, e, e veio de cima, e veio de cima. Acho que foi a, a chuva que trouxe. Ele tava abrindo o rio para cair de novo. Quer dizer... Esse ano, agora, na hora, hora que entrar as águas, ela ia pro rio. Aí pronto, perdi. Aí a gente falou assim, ah, mas vamos pegar isso aqui, vamos serrar. Eu já ação essa madeira, nós de ver ela lá. Falei assim, ah, vamos serrar ela pra nós fazer um o molhão, né, pra fazer cerca, né. Aí tiveram a ideia é, de... Se servir, nós vamos fazer cerca. Eu achei que não era, não vestavam mais a madeira. Vamos muito tempo tá lá. E nós vamos errar. Cheguei lá é uma serra nela, rapaz, mas fica que é árvore dura na vida. E não parecia, Olha, né? Ah, essa árvore que eu vou fazer aqui, tragou. Eu vou mudar o plano dessa árvore aqui, falei eu vou, eu vou serra, é pra falei pra Nain falando, Nós vamos não encerraia pra Nain ver, mas parece que é boa de serra. Aí nós né, encerramos, é Duro, eu gastei um tanque de gasolina encerrar ela, mudou serra, eu nunca vi desse tanto. Rapaz! Eu vou tirar três pratos, só três, ó. E qual que é a. Ela é qualidade é Candeia. dela? Candeia, né? Até uma só ali, cortada, já tem uns 15 anos ou mais. Que tava lá. 20 pra 20 tava ali. Que coisa. Se pegar até você, já viu essa candeia lá na água? Pode ser, porque tava rodando lá para é, baixo que ela veio. Andaram com o pai, né? É. E as vezes já tava lá estouca, ninguém dava valor, ninguém né? Ninguém via. Aí, ó. Agora eu vou sentar no banco feito dela. Olha lá, você vê. Que e um coisa, banco. né? É, bom, é e um banco bonito mesmo. Os bancos ficavam por causa da vida, agora que assim, a candeia não cabe. Ah, não, a candeia não cabe. Sim. Ela é o tipo de planta que Sim. nem Sim. tem mais. Por certo lugar aqui. E você vê, e, e foi Deus que preveniu pra nós, porque eu ia encerrar pra morir, mas se tivesse podre no carro nós achávamos que tava podre. Porque fazia muitos anos que estava lá. E nós tivemos uma surpresa. Ah, não vamos, ver, não vamos inventar mais uma, não, mais um mistério de Deus, né? É a cara já vamos fazer um banco dela, fizemos. É. O <risos> que, que você mostrou pra mim mesmo? Né? O rachinho ali. Leva aqui porque a coberta feia. E agora eu caí, que eu acho. Fui falando pra eles, eu passei os momentos isso aí que tava com confecção de urina, então eu não tava nem mexer muito, certo? Uh -huh. Aí eu, eu fui falando pro caí e o ar o sobrinho meu, eles foram montando. Olha lá veio o ranchinho agora, com o da Char. Ai! Ah, deram um trato, deram organizadinha. <risos> ah, rapaz, mexeu, arrancou tudo. Aqui é tudo, tudo ah, tudo, machucou tudo. Ah, isso aqui o pessoal é capaz de ter que ir lá no primeiro vídeo meu. É, tá lá, coberta diferente. É, é totalmente diferente. Dói, tá? É, agora fizeram, se trocaram todas as madeiras, <risos> trocou tudo, agora ficou chique. Ficou agora. Reforçaram tudo. Aqui antigamente era coxo de... É curto pra tirar leite, né, mexer com vaca, né? Mexer com vaca, né? Aí eu fiz o um galinheiro, eu acho que tem, nos eu vídeos, sim, tem no vídeo Eu lembro, tem no vídeo sim, o galinheiro que você fez ali. Aí nós tiramos um galinheiro, fizemos lá, lá. Aí o outro vem só nós. Hum, entendi. Nós viemos pra lá. Porque aqui eu vou tirar o um leitinho de novo, se Deus quiser. Vai, com Pô. certeza vai. Ah, e aí pegaram e colocaram o madeiramento? Ah, eu fui falando pra eles, eles foram pondo, pregando, que eu tava com infecção de urina. E... Não tava dando pra você trabalhar. É difícil pra mim. Os dois é que fez. Você que que fez, belezinha, que fez. né? E ficou é. bom, viu? Fala pra você, Você é, viu? Como é que é as coisas? Eu caí que eles... Esse dia tem um... Um inscrito lá dizendo, ou uma inscrita, não lembro mais. Falando, rapaz, do, do carinho que tem pra esse menino. O menino é, o menino é esforçadinho, né? <risos> esforçadinho, né? Eu lembro quando eu vim aqui, que tinha um galinheiro nesse lugar é, aqui que eu, tô, que eu tô apontando. Tinha um galo bonitão ali, cadê aquele galo? Tá ali. Tá lá, né? Ah. É aquele galo bonitão. Qual o nome dele era? É o rambo. É o rambo. É o galo rambo. Aí então arrancou tudo isso aqui. Arranquei tudo de novo. E fizeram outra vez. O que é ótimo, né? Isso Porque quando, quando chover, agora você tem é a, a proteção, uma... né? Era diferente. Essa coberta aqui era de meia água. Só agora não. Agora fez um ranchinho. É. Mesmo. E aí, aí você passou os... Aí tu sembrou os vasodilhos pra cima, que ele era mais pra baixo. E passei o dinheiro para baixo. É. E esse aí também vai para baixo, vou tirar daqui também. Ah, vai tirar daqui também, vai, né? Eu vou mexer com vaca nem né? aí, tá que... Vai esperar só um pouquinho, né? É, desenha que ela entra. Eu acho que né? a galinha desenha, porque é... Vou cimentar o chão. E esse, e esse espintainho é dela? É, é filho da... É, tá nossa galinha aí, mas não é dela não, é, é de outras galinhas ainda. Ah, não, você só colocou só para chocar? só para criar aquela ela gasta um pouquinho de ração, de camirinho, né? É isso come pouco, não dá muito gasto. Esses esse franguinhas tem, aí tem filho do carijó, meu, tem filho do calejó, tem filho do ramo, do papacó e tem filho do. do. como outro? Não consigo o nome dele, Que é o índio japonês. tá ali tem, embaixo? É, tá ali embaixo. Vamos lá tem, ver. tem três qualidades. Ô, fui... oh, mas rapaz eu tô. Foi admira... eu no, ar, você no ar, sobrinho meu que fez Então, ela. Ó, já tem gente que admira ele Agora já, dá, <risos> tá, já tá migrando pra construtor Esse aqui é o Esse é o carijó Tem fim lá também Ah, tem É, carijozão bonito da gosto Ah, outro tá ali, ó Que é lá? Olha aí o Rambo, é. grandão que você fala que bonito. Esse aqui é o filho dele, deixei reservado pra mim. Ah, aí, esse é o filho dele. Também se ele escapa aí agora para é pra pegar ah, ele. ele briga agora, não lembrei. preço. Eu tinha reservado, porque eu vendi tudo, tinha bastante. Mas eh, foi de reservar pra mim, senão eu ficava sem. Agora o, o outro lá é, é aquele lá que eu fiz, ó. Falei pro senhor. Cadê? Ele, ele tá ali. Outro lado. E é o filho do outro quentinho. Lá, lá tem três, tem três pais. Ali? Ele tá aqui, ó. Cadê o gado, velho? Tem um ali, ali, ó. Não, esse aí é filho do pacói também. É filho do pacói também? É, você é mais novo. Vai com o nome do mesmo? Vamos colocar o mesmo aí? Esse aqui é o filho do pacói, é aquele galo ali, <risos> ó. É, é nome, esse aí é filho do pacói, é aquele galo ali, ó. Esse aí é o ele o nome nesse frango aí de. É. Cardido. Cardido. Porque <risos> ele, é muito, ele é muito de xarapão, pá? É, ele é cardidão. É muito maradão. Cadê o outro galo? O outro galo é japonês. Ele tá lá em da pedra? Olha lá, Inácio. Olha lá, andando ranchão lá, ó. Olha lá. ali, ó. Está dando ranchão. Agora que eu tô vendo. Deixa eu pegar ele lá. Pegar não. Vou lá filmar. Porque pegar mesmo ele não vai deixar. Porra, <risos> <risos> aqui é gazinho da firma ou Ali, esse é japonês E esse que vai ser chamado de encardido? Mocardido é o marinho Que é frango ali ah, esse, daqui... esse é esse que se chama de Eu acho que é bonitinho Pronto, olha lá, um encardida, é encardido Outro é bonitinho Isso aí é enjoado, ele é lá no pezinho É <risos> Natureza tem umas coisas que eu vou falar é né? <risos> <Ô, Zé> bonitinho. <risos> e ele tava ali chamando as fêmeas Ali ó eu tava vendo ele bicando o milho e chamando as fêmeas. Olha, eu que ele é seja, seja um índio japonês, ele é pequenininho. O outro encarida, ah, o que, que eu acabei ah, que de ver, ver mal, aqui, pronto. pessoal, ó. Um moinhozinho de mão. Bom, o moinho na verdade é de ferro, né, lógico, né. Esse Madalena não tá aqui, a fala assim, não, esse moinho aqui é de ferro. É que a, é que a gente usa para moer com a mão. Minha avó, meu Deus. Vem cá, José. Dá, dá um, dá um, <risos> dá uma palhinha pra nós aqui. Esse aqui eu compro. Tá, aqui, eu perdi aqui, sabe o que? Aí, deixa eu só ver se. Esse assim. aqui eu compro ração, dá pros pintinhos, e eu moro um pouquinho de casquinha na hora, não tem mistura na ração. Moimo, é, aí, que fubá moe é fubá, já moímos é, pó pó de café também pó de café nesse Mas só, o, per... o, só apertar o aqui o pó de café fica... fica bom só demais, apertar aqui hein? Que fica fininho isso é então ah, eu, é. Jogo, eu jogo mi aqui e não não dá, é aqui pra né pra a ração aí a regulagem ó, é aqui né se apertar as coisa aqui olha lá ele afina é? é para pó de café e se soltar logicamente se ele... soltar sai mais grosso aí sai... Meio quebrada que fala, né? Que é a né? É. Puxa vida, né? Eu tenho lá em casa, mas o meu de moer carne. Sei. É carne. sei Eu tenho acho que dois de moer carne. Dois. Que eu fui hoje, uma vez... Hoje, hoje, hoje eu na mão você O outro dia já, já, vou, ter, já vou ter adaptado o um motorzinho nele. É melhor, né? É melhor. É. Ficar. É. <risos> mas também pega é aquela história, você vai perder de fazer musculação. É, é outro negócio, é. né? <risos> você, ganha, você ganha, vamos assim dizer, uma coisa mais moderna, <risos> né? vai modernizar ele, mas vai perder o, a chance de movimentar é, o ombro. Isso é, isso é verdade, mas é. só que, por exemplo, se eu for moir ali um litro por um litro de, de casquinha, eu pôr no motorzinho da moinha bastante, Ra né? Rapidinho, é mais rápido rapidinho, é. Vamos lá tomar um café então, Júlio? Eu que convido você para tomar café bom, agora. Porque senão nós não tomamos. E lá embaixo... Ah, o é o cardido que ali é o frango. Não é, em pôr, não é de cardido. Aí, ó. Isso aí. o cardido. Ah, eu tava pensando que era aquele pequenininho não. que ainda ia crescer ainda. Isso aí. ele é cardido. Ele é novinho assim, você vê. Você até quer que encarar até o galo. Logo, ah. eu vou ter que fechar ele também. Até vou providenciar essa semana um, um vizinho e põe ele. Olha é só que beleza de flor de. Ele de cabo, minha também, é o primeiro ano que vai dar jabuticaba. Ah, é? é? Olha lá, já tem jabuticabinha que belezinha. O pé mais lindo do mundo. Quantos anos tem esse pé aqui, mais ou menos? Ah, já tem uns 22 anos. Esse aqui foi pego na beira do rio? Foi. Isso eu peguei no mato. Hum, então eu vou ter o privilégio de ver. Você vai ser o um primeiro Primeira frutinha O primeiro fio dele. Dela, dando Aí, ó. Começando a, a f... dar <risos> flor, né? Ó. Que belezinha, rapaz. Ó, tu, os coisinhos tudo é, ó. Que coisa... Você não fotografou ainda, não? Não. Está inteira a mão. É. O meu tempo seco está judiando da minha garganta de um tanto. Tá, ah, difícil, né? <risos> e o chiqueiro lá, você vai aproveitar também? Chiqueiro, eu vou. Eu vou pôr o porco de novo. Tem só, mais, tem, tem só um lá. Agora eu vou encher esse porco de novo. Eu comprei um amu um, um, um, um, um, um, de fruteira lá, fui tapeado. Não sei se pode mostrar isso no canal, mas eu não preciso. Lógico mostrar. que pode mostrar. Fui tapeado, aqui, aqui a gente mostra mesmo, essa eu aqui, comprei né? Esse pé essa de fruta aí, essa paguei, seca, né? Paguei 60 reais. Essa aqui que eu estou mostrando, seca? Isso. E o rapaz veio e falou: não, eu passo vendendo, eu passo entregando. Eu trouxe um catálogo mostrando as, as frutinhas, as uhum. árvores. E eu comprei. E Comprou, eu, mas eu... por que? Comprou por o quê? Pro que? Pro que fruta? Fruta, jabuticaba. Ah, comprou por jabuticaba. É, jabuticaba. Só que ela, ela saiu e disse eu que era para dar jabuticaba com três meses. Ela é não sei que jeito lá, mas eu fui tapeado. Isso não... Infelizmente, se algum comprou, -se. eu não sei se aconteceu mesmo comigo, mas eu fui tapeado. Mas, ô oh, meu Deus e do céu. Eu plantei céu. lá, lá, você vê, eu acho que ele cortou o gás da fruteira. E te vendeu. E fincou dentro de saquinho e vendeu para mim. Só que tem uma coisa, cara, esse 60 quanto na mão dele não vai virar pó. E então, ele vai ter que pagar depois por isso, aí não vai pagar só e 60, tal, não? Eu aqui faz isso para tudo, né? Porque é o que chegar lá em cima, né? É, aí. Aí que o bicho pega. Aí é, né? eu quero ver a coisa ficar de acordo mesmo. Nossa, a gente já ação. Ó. É, mas quem perdeu não foi você, não, José? Não foi, não. Mas Deus quiser, ela vai brotar. A minha fé nós é nossa, tão grande que ela vai brotar, ela vai virar pé de fruto lindo isso, vai ver. Que ela legal. vai brotar. É gai mesmo, fui tapiado, mas Deus é tão bom que vai dar um pé de futebol bonito, você vai ver. Você vai mostrar no canal ainda. Tu fica tão chateado com essas coisas, né? Eu tava vendo esse bolo do Chile, da outra vez que eu vim aqui, eu olhei ele e falei: ali tem um bolo do Chile bonito, e agora eu tô vendo, já floresceu, ó. É. Esse aí pega pro estaqueamento, né? Esse aí é o remédio, isso aí eu é falo pra você, isso aí eu não fico sem jeito nenhum. E se contar que fica meio ruim, eu venho aí, tiro a folhinha, mastiga já. É meia hora já. É, eu tava meio doidão em casa. Aí a Madalena correu lá, pegou três folhas dessa, macerou ela, me deu num copo d'água, mas amargo, amargo, mas desceu que desceu. Ah, mas foi 40, 45 minutos. É uma benção. Bom, pessoal, nós estamos aqui agora diante de um pé de babosa. A gente na cidade quase não vê a babosa florir. Mas aqui nós tivemos o privilégio de encontrar a flor da babosa. Chamada também de Aloe Vera. Aloe Vera, aloe Vera! Telefone pra você. Olha ah lá, que beleza. Alô, é Vera. Que o que é que nesse... isso aí, Você achou? Bom, pera que um só, caiu. Bom, pessoal, eu tava aqui agora, aí o pessoal... A Janaína, mas precisamente a Janaína, que o senhor dela viu aqui, ó. Que filma aqui, Madalena? Ó. Viu aqui esse besouro, ó. Peraí. Viu aqui, né? nesse lugarzinho aqui, esse besouro. Aí eu falei, não, eu vou pegar ele, ver o que, que é. Aí, mostra aqui, velho. Aqui, ó. aí é esse besouro que eu não sei o nome dele. Vou segurar a firma. Aí é lindo. Ele é muito bonito. Ó, só que Mas eu não você sei Você já filmou desse. Né? Eu não sei se já filmei já desse. Sim. Bem, esse aqui é? É muito bonito. Ó, eu confundi ele, galera, com se fosse um bicho fedegoso. Que a gente aqui na roça fica meio preocupado com os Maria né Fidida. Maria Fedida. A Maria Fedida ela traz uma doença para o coração, né? Então assim, olha as patinhas Cícero. É, então. Ai, que bonitinho. Olha ali, tá vendo? A patinha branquinha? Parece que ela tá calçada, é. né? <risos> que lindo! Nossa, você não tem medo, não? não ele é. vai dar roça e eu tenho medo de pegar esses bichos. Vai é nada, não. Nossa, que bonitinho. Até... Oh, gente, eu mandei matar ele porque eu achava que era fedegoso, mas não fosse fedegoso, não, não, não. não pode se, matar Nossa, se fosse fedegoso, eu não tinha nem pegado. Né? Ele tem duas bolsas lá dentro dele que, quando une as duas, solta um gás. que Quem fica perto. Será que o pessoal consegue ver a patinha assim? Se ele coloca ele de travessadinho assim, ó, pra gente mostrar as patinhas, Olha lá que bonitinho. Parece é ou não um... é? Parece que, que tem um... não dá pro de meia, né? Não dá, bem. Só acertar o macro dela que dá. Tá de Pera só um minutinho. Desliga pra mim. Pessoal, esse que é o besouro que a nossa querida Janaína viu ali, eu peguei ele, ela achou que na nossa terra chama Maria Fedida, aquele que tem as bolsas que quando une os dois produtos dá um gás tóxico que não há quem suporte, mas isso aqui não é não, é um besouro muito bonito, mas não é o chamado Maria Fedida não, tem o um nome certo, depois eu vou procurar. Coloquei de ponta cabeça aqui, mas tá muito escuro. Tira lá, então, amor. Tentando virar, não, não tá o conseguindo. O tá no bloco. Meu, eu vou assim, ó. ó pessoal, então estamos aqui na casa do Josué é e eu tô sentado nesse banco que ele contou para nós agora há pouco a respeito da história dessa madeira. Ele achou que tivesse podre e, e, e talvez servisse só para morão e na verdade é o banco que ele fez aqui ó gastou um tanquinho de, de gasolina de para cortar ma de, é mas olha isso aqui gente isso aqui não, não é aroeira não mas também é quase viu que a aroeira, a aroeira é dura demais e isso aqui não é aroeira mas é quase ó candeia e é raridade hoje né raridade é, hoje bom. não não aliás quem tem pé de candeia no, no propriedade não pode nem tocar nela né não pode. Não pode. Agora esse aqui tava caído na beira do rio. né Como você falou. eu já fazia mais de 15 anos. Já. Oi. Não sei. Eu vou ali ver uma coisa aqui com a Madalena. Mas já sentei aqui no banco do, do, do, do, do Josué, que ele fez com o maior carinho do mundo. E ficou muito feliz né, Você viu o jeito que eu gostou? Ele boa ali embaixo. Dá pra sentar aqui. E pesado, né? Pesado. Pesado. pesado. Dá pra ver, ó. Agora eu vou organizar ele. sai cheguei. Ali. Perfeito. <risos> Me conta a história dessa mesa. Me conta a história dessas cadeiras, fazendo um favor. Então, sim, a mesa não tá pronta ainda, né? Não tem que detalhar ela, né? Mas aí eu falei pro meu marido, você vai construir uma mesa pra mim? Do jeitinho que eu quero, eu não quero comprar. Do jeito que eu vou vou bolar, você vai fazer pra mim, tá bom? Aí tá bom. Aí essa madeira aqui, ela ficou muito na água. Ela ficou uns nove anos dentro da água. E aí o meu marido tirou ela pra fora, esperou ela um ano secar. E quando veio o serrador serrar pra nós ali umas linhas pra nós fazer a nossa área, ele já serrou essas tábuas pra mim. Cedro purinho do mato. Cedro. Caído dentro da água, veio rodando lá de cima, e aí não tinha proveito nenhum. Aí ele serrou, uhum. e aí a gente construiu. Eu com o meu marido, num dia a gente fez a mesa. Pode ver que ela não tem emenda, ela não tem nada, ó. É. Tá vendo? Olha só, como tudo de cedro, ó. Olha esse detalhe aqui em assim, eu falei pra ele, eu quero que você coloque um gancho Você coloque uma um gancho trava, de madeira Uma né? trava de madeira dos o dois ca... lados é. do, do, Da mesma madeira, né? Uhum. Deixar os detalhes rústicos, tá? Que eu vou só lixar ela E vou pintar é do acabamento, né? o é um acabamento né? Aqui em cima Olha, se fosse minha, eu ia deixar desse jeito Aqui em cima, Cícero, eu vou, ele vai colocar no, no chão bem plano e eu vou passar, só aquela massinha incolor que você tampa ao mesmo tempo fica trincado? Sei. É uma cerâmica que fala pra, pra madeira? Eu, acho que eu comprei um potinho assim pra madalena pra dar um acabamento na madeira lá. Já vem quase que pronto, vem, vem quase não, vem pronto. É só colocar, deixar secar e lixar. Isso, ele é um líquido, né? Eu vou passar vermelho, sabe? Pra me tampar esse buraco aqui. Só que esse assim, é um vermelho bem transparente, porque eu quero deixar o rústico dos detalhes, né? Do, do, ela tem por si, é sozinho. O que é Prego? É um prego, que já bate e coloca... Os encaixa, né? Os encaixas, ah. né? Então, assim, eu vou lixar ela um pouquinho, não muito. Eu quero deixar ela tipo parecendo a serra mesmo, ó. Foi uhum. ferrada por serra. E vou tampar os buraquinhos dela. E aí, cadeira cadeiras falou o seguinte... Essas cadeiras aqui, né? Sábado, a minha madrinha chega e fala, eu trouxe um presente pra você. Eu falei, um presente? E ela enrolou, enrolou, enrolou. Aí, quando foi no final do dia, ela falou, vamos lá buscar o presente? Vamos. Aí, ela chegou com as cadeirinhas. Ela falou, eu fiz uma cadeira, um pra cada um de vocês aqui da sua casa. Eu falei, nossa, mas aí eu tava fazendo a mesa, a senhora sabia? falou, não sabia. Foi Deus mesmo que falou pra mim trazer as cadeiras pra você. E eu trouxe. Tá aí. Que Olha que só. Beleza, A né? perfeição dela já certinho, ó. É. Na mesa. Tá vendo? Elas são de jacarandá, Cícero. Eu, não, eu vi pelo peso que ela não As, é. as cadeiras são de jacarandá. Eu vi pelo peso, que não é, não é comum, né? É especial mesmo tá é, é gente. Pesado, né? Ela tá. Aproveitando. Sempre, aí, Madalena. Vamos. Aí. Se contar Madalena, tá, tá aprovado. Ah. Mas Madalena, você não Vou viu comer. o cedro ainda passar do verniz, fica muito Vou lindo. comer. Cadê o garçom pra me servir? Você Nossa. quer garçom aí? <risos> a garçonete é eu, Cícero mesmo. Ah, beleza, viu? Hein? Vou falar pra vocês que a madeira do cedro vermelha, depois que passa em verniz, ela é a coisa mais linda do mundo. É uma realidade. Se deixou ela bem grossa, né? Nossa. Bem grossa, tá oh. com 20 centímetros de largura aqui. E aqui deve ter uns 3 a 4, né? Tem, eu mandei deixar bem grossa pra ficar bem reforçada. Tá vendo? Pronto, mais uma matéria feita com madeira reciclada, viu gente? Com Como certeza. ela falou, não foi cortada não. Não, a gente não cortou, ela tava na água fazia uns 9 anos ali dentro do rio. Aí o meu marido pediu ajuda, que ele não pode fazer força, ele pediu ajuda pra tirar e tirou, conseguiu tirar... Aí o serrador veio serrar pra mim, eu aproveitei e eu e falei ele falou, será que dá -se a serração ainda? Eu falei, vamos ver. Aí ele foi lá e, nossa, ele viu que tava muito lindo. Ele se encantou com a madeira, tá? Falou, meu Deus, depois de pronta eu vou querer ver. Porque é muito lindo, é emocionante. Você uma, pegar uma coisa que tava dentro da água e transformar ela num luxo, é. né? Porque você imagina depois de acabamento, o que, que não vai ser essa mesmo Um luxo, é. né? Aqui eu acabei com as pessoas, deixa eu ver. Aqui vem duas, na ponta mais duas, quatro. Mas cê... aqui cabe mais, né? Cabe claro, Não, é umas, umas oito pessoas cabe. Cê... Aqui cabe mais uma cadeira, Cícero. É. Ó, três, seis, sete, oito pessoas. Oito pessoas. Uma mesa para oito pessoas. Sim, com certeza. Tô orgulhosa, né? Que eu com meu marido, nós dois juntos, tá muito certo. A gente, eu bolo, ele põe em prática, eu pego na, põe a mão na massa também. E a gente acaba usando coisas que a gente gosta, entendeu? Não é que a gente não quer comprar, a gente gosta de fazer e ver pronto. Depois compra, não vai comprar o que pressa, né? Aí eu sei que eu tô, tô tendo dentro é. de casa, né? Então assim, eu tô muito feliz. Mas eu vou mostrar o término dela pra vocês, tá galera? Agora a gente vai ter que parar, porque vai pegar na construção aí da área. Mas a hora que terminar essa área eu vou terminar ela e me colocar lá. Isso e vocês aí. vão gravar, pra vocês verem que bonito. Bom, mas agora nós vamos sair fazer. daqui que nós vamos em outro lugar, pessoal. É, vamos fazer um passeio pessoal. Ah, ó, segredo aí. hein? Ah, Olha a folga desse gato Vem Caíque, dá uma olhada nisso Pantera Pantera Não. negra <risos> Que olho lindo <risos> Olho vidrado <risos> Olha o olho disso Pisca Pisca aí rapaz Que coisa né só um risquinho. Às vezes o risquinho tá deitado ou em pé, né? Não, bem, só em pé. Só em pé? Não é deitado nem? Não, direito? deitado não. Parece que, é que eu já vi deitado. De jeito nenhum.